o que é ter sucesso geralmente sucesso está ligado a você fazer algo que você quer na hora que você quiser e aonde você querer estar porém a gente sabe que para poder fazer isso nós precisamos ter dinheiro Recurso. Quando falamos de riqueza e prosperidade, estamos falando de abundância. E isso tem a ver com a lei universal, a de dar e receber. Está também ligado ao estado interno que você escolhe viver. Estado de graça, estado de alegria, de gratidão. Aprenda a desfrutar do momento presente e a reconhecer as suas vitórias. Você faz isso? Tem reconhecido as vitórias que você conquista todos os dias? Nelson Mandela disse que o dinheiro não cria sucesso, mas sim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 que com certeza você vai estar atraindo prosperidade e muita riqueza para a sua vida.